Mano, se liga só pra você ver o resultado do Ismael. Fala, galera. Olha só pra você ver, ó. Esse aqui, os ganhos dos últimos sete dias, né, Edu, como afiliado do Tropa Milionário. Olha só, R$4.848. Olha só a média diária dele, olha. R$700 um dia, R$900, R$350. É, coloca nos últimos 30 dias, mano. Só pra galera ver aqui, ó. 13 reais em 30 dias com afiliado do Tropa. Tá curtindo ou não, mano? Você tá doido, Pra... <risos> ó Só para você ter uma noção, tá? Você que quer aprender como se tornar um afiliado do Tropa Milionário e ganhar comissões todos os dias através do Tropa, se liga até o final desse vídeo agora que eu vou te mostrar exatamente como que você pode fazer isso. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, eu me chamo Júnior Moreira e no vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no canal, né? Porque que geralmente eu falo sobre como ganhar dinheiro com apostas esportivas, só que no vídeo de hoje também é sobre ganhar dinheiro, só que é como ganhar dinheiro como afiliado do Tropa Milionária, exatamente. Como você pode ganhar comissões, tá? 50% basicamente é, indicando o Tropa Milionária para outras pessoas E o mais legal de tudo é que você ganha 50% também Sobre as mensalidades dos clientes Ou seja, você vai construindo ali uma bola de neve Basicamente é, de dinheiro dentro dessa parada, tá? Então imagina aí, por exemplo Além de você estar tá ganhando grana, por exemplo Com as entradas do nosso grupo VIP, né? Do Tropa Milionária Ganhando aí uma média de 2, 3, 4, 5 mil reais a mais No mês como afiliado Como você viu, Ismael, Ismael Olha, dá um salve aí, Ismael, pra galera Olá, pai. Imagina você ganhar uma média de 5 mil reais a mais Até por semana, como o Ismael tá fazendo ali, por exemplo Todo mês como afiliado, tá? E o melhor de tudo, é, tudo isso de uma forma simples de aplicar, tá bom? Então você já gostou do assunto do vídeo, primeiramente quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo agora Porque o seu like é o meu termômetro para saber que você está gostando desse tipo de conteúdo aqui no meu canal E segundo, é claro, quero pedir para você se inscrever neste exato momento aqui agora, tá? Mas você precisa se inscrever agora, por quê? Porque eu imagino que você quer ganhar mais dinheiro, na verdade Por que você que disse? Porque senão você nem estaria aqui nesse vídeo neste exato momento é ou não é verdade? Se você está aqui é porque você quer ganhar mais dinheiro. Então é exatamente por isso que você precisa se inscrever aqui agora para você não perder nenhum dos próximos conteúdos que eu tenho certeza que vai fazer você ter muito mais resultados. Então é isso. Eu vou esperar por três segundos aqui agora para você se inscrever no meu canal. Vamos lá. Então é isso. Como ganhar dinheiro... Com o mercado de afiliados vendendo tropa milionária e ganhando aí comissões de 50% sobre a sua indicação e sobre as mensalidades. Primeiramente, deixa eu te explicar o seguinte: o que, que é um afiliado? Para você entender de uma maneira mais simples, o um afiliado nada mais é do que uma pessoa que recebe comissões para divulgar ou recomendar, né? Para indicar um produto através da internet, ou também pessoalmente, tanto faz, né? Mas aqui a gente está falando sobre internet. Então, para você entender melhor, você se afilia, por exemplo, a um produto. Vamos imaginar o um Tropa Milionário. Você se torna um afiliado do Tropa Milionário. Então, a partir daí, você tem um link que você usa para você divulgar, um link exclusivo seu. tá? E aí, toda vez que alguém clica no seu link e efetua a compra do produto, você recebe uma comissão, que no caso do Tropa Milionário, por exemplo, é de 50% do valor do produto. E o mais legal é que, como o Tropa Milionário é um produto de mensalidade, né? os clientes têm que pagar uma mensalidade, você recebe também 50% sobre as mensalidades dos clientes que entrarem pelo seu link. Caralho, o maluco é brabo. Mas calma aqui, para te explicar de um jeito melhor, para você entender melhor, vamos ali no computador do Smile agora que eu vou te explicar, vou te mostrar ali agora mais ou menos na tela como que funciona. Só na tela do computador do Ismael, aproveitando que já tá logado aqui, só para você entender, ó A gente tá aqui na conta do Ismael, tá o nome dele, como você pode ver, aqui tá os ganhos dele, ó Toda vez que alguém clica no seu link e efetua uma compra, cai uma comissão para você aqui, ó Como você pode ver, tem dias aqui, ó, tá quase mil reais, 750 reais Na semana aqui ele fez mais ou menos cinco mil reais, olha Então, basicamente isso, você clicou no seu link, você... É, a pessoa clicou no seu link e na verdade efetua a compra, você recebe essa comissão na hora, basicamente Bom, mas voltando aqui pro vídeo agora, a grande questão é, tá, Júnior, eu já entendi, mas como que eu faço para me afiliar ao Tropa Milionária agora? Bom, eu vou te explicar nesse exato momento, preste muita atenção como você vai fazer para se afiliar. Bom, debaixo desse vídeo aqui que eu tô gravando para vocês agora, vai ter um link na descrição, vai ser o primeiro link, eu vou deixar como o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar nesse link e vai abrir essa página aqui para você, ó. Ok, deixa eu colocar o um Macbook mais para cá. Vai abrir essa página aqui para você, tá bom? Eu te recomendo assistir esse videozinho aqui para você entender um pouco melhor o passo a passo. Só que para você se afiliar, é, você vai seguir três passos muito importantes. Preste atenção nisso que eu vou falar para você aqui agora, tá? Primeiro passo, você vai clicar neste primeiro botão que tá pedindo aqui, ó, que é para se afiliar ao Tropa Milionária, tá vendo? Para se afiliar ao Tropa Milionária, clique aqui, tá? Deixa eu copiar o link que está aqui para você ver. Na hora que você clicar, vai, vai abrir uma página pedindo para você se afiliar, ok? É, no meu caso, eu acho que já vai abrir direto porque já está logado na minha conta. Deixa eu ver. Não, olha, nem, nem pediu não, tá vendo? Então vai abrir exatamente essa página aqui para você. Na hora que você clicar aqui no botão de se afiliar, vai pedir para você fazer login na sua conta da EduS, tá? Que é a plataforma onde o meu produto está hospedado. Então se você não tiver uma conta na EduS, é interessante que você faça uma conta ali na hora. Lá mesmo vai te dar a opção de você criar uma conta com seu e-mail e tal. Se você já tiver uma conta, é só você fazer login com ela e se afiliar. Pronto. A partir do momento que você fez esse procedimento, clicou ali no botão de se afiliar, você já é um afiliado do Tropa Milionária. Você já vai poder divulgar o produto, ok? Uhul! Só que tem outros dois pontos importantes. Calma que eu vou explicar tudo. Segundo passo, nós temos um grupo no Telegram que é para os afiliados. Lá dentro desse grupo, tá? Eu libero prints, eu libero depoimentos de alunos, imagens, resultados e também mando alguns áudios, mando alguns conteúdos que vão ajudar os os afiliados a conseguirem fazer mais vendas através do Instagram, ou seja, lá de onde for, tá bom? Então, segundo passo, depois que você solicitar a afiliação, você vai clicar neste segundo botão para você entrar lá no grupo de afiliados no Telegram. É necessário que você entre lá para você ficar por dentro de tudo, para estar tá recebendo materiais e tudo mais, beleza? Bom, terceiro passo, tá, Júnior? Eu já entendi. Agora, como que eu faço para pegar o meu link de afiliado para eu poder divulgar, para eu poder receber as minhas vendas, as minhas comissões? Vamos lá, eu vou te mostrar aqui agora como que você vai fazer para pegar o teu link de afiliado. Só que, preste atenção, tem um terceiro botão aqui na tela, olha só. Clique neste botão para acessar o portal com vídeo-aulas. Ou seja, eu separei para você aqui o material com algumas aulas, explicando alguns passos importantes para você encontrar seu link e com algumas dicas para você conseguir fazer suas primeiras vendas através da internet. E depois há uma assistida também no conteúdo dessa página, porque aqui eu mostro para você o quanto que você pode ganhar como afiliado. Só para você ter uma noção, olha só isso daqui, ó. eu coloquei um calculozinho. Aqui está o resultado do Ismael novamente, olha aqui para você ver, olha, reais na semana. Tá, tem mais resultados de outros afiliados aqui nessa página também para você ver. Só que o legal aqui é o seguinte, ó, só para você ter uma noção. Tá? A Tropa Milionária é um produto de assinatura, ou seja, o cliente tem que ficar pagando uma mensalidade ali para ele receber os conteúdos. E o afiliado que faz a venda continua recebendo sobre a mensalidade. Então olha só para você esse cálculo que eu coloquei aqui na página. tá? Quando você fizer 10 vendas, ou seja, você tiver 10 pessoas pagando a mensalidade, você já tem uma renda mensal de R$450 por mês. Por quê? Os clientes vão pagar a mensalidade, então você vai receber aquilo ali. Olha isso daqui, mano. Quando você tiver 50 vendas, 50 assinaturas ativas, são R$2.250 no mês como afiliado. Isso já é maior, do que é quase que o dobro do salário hoje no do Brasil, né? E vamos colocar aqui valores um pouco melhores, olha só. Quando você tiver 100 assinaturas, R$4.500 por mês. Esse valor aqui, ó, é um é um valor desejado para muita é por muitas pessoas hoje através da do mercado tradicional, tá? A maioria das pessoas não ganham mais de 4 mil. Na verdade, a maioria das pessoas não ganha sequer mais do que 2 mil hoje no mercado tradicional. E sem vendas, acredite em mim, sem vendas é um número muito baixo, tá? Talvez você está começando agora, você acha que é muito, mas não, sem vendas é um número baixo. Se você fizer certinho, você consegue um resultado bem legal. E olha daqui para você ver, com 500 vendas ativas, você tem uma renda mensal aí de 22 mil reais eu não vou nem falar de valores mais altos do que isso, porque eu sei que para muitas pessoas parece até mentira mas só para você ter uma noção do que você pode alcançar aqui através do próprio milionário em relação a isso tá bom E aí eu vou te mostrar agora primeiramente onde você consegue o teu link de afiliado dentro da plataforma beleza então vem cá comigo ó tô aqui na minha conta da Eduz, neste exato momento Essa aqui é a minha plataforma essa aqui é a minha conta ó, que eu vou mostrar para vocês alguns valores que eu faço hoje através da internet hoje até o momento olha R$ mil reais tá mas ainda são três horas da tarde Ontem, por exemplo, a gente fez R$4.000,00, antes de ontem eu fiz 4 mil. teve outros dias que foram melhores, olha só, fiz 6 mil aqui, 6 mil aqui, na semana, o um total aqui de 31 mil reais para você ver em ganhos, ok? Isso é para você ver o poder da internet, tá? Agora, para você pegar o seu link de afiliado, você faz o seguinte, você vai logar na sua conta da Eduz, você vai clicar aqui nessa opção de links, ó, clicou aqui em links... Você vai pesquisar pelo Tropa Milionária, né? É, é, lembre-se que você precisa já ter se afiliado ao produto do jeito que eu te mostrei aqui, beleza? Você vai clicar aqui ó, nessa primeira opção do Tropa Milionária, tá? Você vai clicar nessa primeira caixinha aqui, ó, e você vai clicar aqui em confirmar. Após clicar em confirmar, vai abrir essa tela. Você vai clicar aqui na opção produtor, tá vendo? Ó? Aqui onde está produtor tem os links que é para os afiliados divulgarem. Eu vou te explicar de uma maneira bem rápida o que significa esses links aqui, só que eu já adianto que os links que a, os afiliados mais divulgam é esse segundo link, que é o link para a página de vendas, e esse terceiro link que está com esse negocinho azul aqui, que é o link do Grupo Free, beleza? Então vamos lá! Esse primeiro link aqui é o link do WhatsApp, ou seja, você manda esse link para as pessoas, as pessoas entram em contato com a minha equipe no WhatsApp, se a minha equipe fechar a venda, você recebe a comissão. Segundo, é o link da página de vendas, tá? É, e qual que é o seu link, tá? O seu link é sempre esse link que tá dentro dessa caixinha branca aqui, ó. Então, sempre que você for divulgar o seu link, você vai copiar o link que tá aqui dentro dessa caixa, tá? Lembre-se disso, é muito interessante que você pegue esse link aqui, ok? O link da página de vendas é o link mais divulgado. O que, que é a página de vendas? É a página exatamente onde explica o que, que é o Tropa Milionário, o que, que tem lá dentro, como que funciona os robôs, como que funciona ah, o treinamento, como que funciona as entradas, ó. Então aqui, ó. Então ali você viu, né? Eu peguei o meu link. Opa, peraí, saí da página. Eu peguei o meu link, tá? Que esse link que tá aqui dentro da caixinha e abri ele, ó. Você viu? Abriu a página de vendas. Então, se um cliente clicar aqui agora e efetuar a compra, eu recebo a comissão. É isso que você precisa fazer, ok? Então você vai copiar esse link que está aqui dentro e vai divulgar, por exemplo, no seu Instagram, vai divulgar no seu canal do YouTube, vai divulgar no Telegram, vai divulgar no WhatsApp, não sei qual a estratégia que você vai utilizar. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui também no canal, mas é esse link aqui que você divulga, tá? E tem esse outro link aqui, que é o link para o Grupo Free. Isso aqui é muito interessante também, muitos afiliados utilizam, que é o quê? Você, usando esse link, você leva as pessoas para o meu grupo gratuito do Telegram. E lá no meu grupo gratuito do Telegram, a gente envia apostas todos os dias para as pessoas que estão lá presentes. Hoje nós temos mais de 11 mil pessoas. Ou seja, você mandou o seu link para a pessoa... Ela clicou e entrou no grupo gratuito, tá? Lá a gente vai mandar conteúdos para essas pessoas, vai mandar entradas e tal. Se depois de um dia essa pessoa efetuar a compra, se depois de três dias essa pessoa resolver comprar por conta do conteúdo que a gente mandou no Telegram, você recebe a comissão. Exatamente. O afiliado que mandou o cliente lá para o grupo gratuito recebe a comissão, independentemente do tempo que leve para ele efetuar a compra depois, tá bom? Então, esses dois links são os mais é, é, divulgados até então pelos nossos Afilhaço. E aí vem outra questão, tá? Mas como que eu posso vender, Júnior? Existem diversas formas de você vender através da internet. Mas as duas mais utilizadas são o Instagram e o YouTube, como eu estou fazendo aqui agora para vocês, tá bom? Então, uh, por exemplo, no Instagram, tá? Você pode entrar lá no nosso grupo gratuito do Telegram. Lá a gente envia resultados dos nossos alunos todos os dias, alunos do Tropa Milionária que estão lá postando dentro dos nossos grupos VIPs. Você pode pegar esses resultados de alunos, divulgar nos seus stories mostrando como que os alunos estão ganhando dinheiro e tudo mais. E com isso você faz chamada de ação, né? fala pra galera que tá interessada em saber mais chamar no direct e aí você envia o seu link de afiliado para essas pessoas. E tirar dúvidas, uns stories, colocar caixinha de perguntas e por aí vai, aí você vai começando a monetizar. A outra maneira que funciona muito é através do YouTube. Tá, Muitos afiliados hoje estão fazendo uma boa grana no YouTube porque o público do YouTube é um público quente. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas já pesquisam lá no YouTube como ganhar dinheiro aos 365 e já encontram os meus vídeos. Okay? E nos meus vídeos eu entrego um conteúdo legal que ajuda as pessoas E aí elas vão no link que está na descrição e compram o meu treinamento Muitos afiliados estão fazendo assim hoje Imagina se você colocar vídeos no YouTube ensinando o básico, por exemplo Como se cadastrar na Best 365 como funcionar pós-sportivas é, Dicas para quem está iniciando E principalmente se você colocar vídeos com resultados Por exemplo, imagina aí que você pegou três entradas do nosso robô e fez R$200 no um dia E você coloca um vídeo no YouTube assim Veja como eu ganhei R$200 em 24 horas na Batch365 ou então você pode colocar, veja como pessoas estão faturando dinheiro na Best 365 com futebol virtual. Ganhe 50 reais por dia. Você entende? Esse tipo de conteúdo chama muita atenção das pessoas. E aí, dentro dos seus vídeos, durante o decorrer dos seus vídeos, você vai fazer uma chamada de ação para o link que está na descrição do vídeo. Lembra que aqui no começo do vídeo eu falei, pessoal, olha, eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro link, o link para você se afiliar. Seria basicamente isso. Só que ao invés disso, você vai colocar um link de vendas, o seu link de afiliado. Entendeu? E aí, você deixa fixado lá. É uma estratégia simples, boba, que você não gasta dinheiro pra, pra, pra fazer e que gera muito e que gera muito retorno, tá? E principalmente pelo fato da comissão do Tropa Milionária ser recorrente, vai fazendo você transformar isso tudo numa bola de neve que vai se acumulando venda com venda e daqui a pouco você tá ganhando um faturamento muito foda, tá bom? Bom, é basicamente isso o vídeo de hoje. Lembre-se, se você não seguiu passo a passo, tá? Clica lá na, lá na página que eu mostrei para vocês, ok? Clica nos três botões, o botão para você se afiliar. Entra no grupo do Telegram, não se esqueça disso. E depois acesse esse portal aqui com algumas aulas, que lá vai ter algumas ideias para você conseguir fazer suas primeiras vendas, beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal agora para ajudar a firma a crescer cada vez mais. E é isso, tá? até o próximo vídeo. Grande abraço para você e valeu!